Ai velho, eu sei que recentemente muita gente falou do gamezedo, e eu acabei ficando de fora, porque eu tava focado num projeto diferente e tal, que inclusive o negócio foi o pior projeto da vida em relação a views, mas foi o melhor projeto pra gente ficar mais próximo. E por esse motivo, por uma semana eu acabei não fazendo nenhum tipo de vídeo de opinião e comentário, mas olha só quem tá de volta, eu mesmo, ao vivo e em estéreo, <risos> inclusive faz tempo que a gente não bota uma coisa pra rodar, então bora lá. Vocês devem saber que eu já recomendei inúmeras vezes aqui o Filmora 10, e eles recentemente me convidaram a testar e compartilhar pra vocês um novo recurso deles, que é o Filmora stock Então vamos lá, partiu né? Filmora antes de tudo, pra quem não tá sabendo, é um dos melhores programas de edição de vídeos pra quem quer começar, tanto que se você navega pelo Youtube aí, já deve ter percebido que muitos Youtubers falam e compartilham ele, pelo simples motivo de ser muito fácil e prático pra todo mundo. Literalmente todo mundo consegue usar sem nenhum tipo de problema, é só tu arrastar as coisas que tá Feito da melhor maneira possível. Tem para celular, tem para PC, eles têm um canal no YouTube de tutorial. Os caras são completos. E com o Filme Stock, eles chegaram para distribuir packs de efeitos pro Filmora, de uma maneira simples e fácil, como de costume. Sério, mano, que incrível. Eles têm pack de efeitos pagos que tá na promoção de 50% agora na época de Halloween, só que também tem packs gratuitos para vocês usarem à vontade. Eu vou escolher algum exemplo aqui nas inúmeras opções de efeitos gratuitos. Tem muita opção aqui, meu Deus. e vou eu clicar em download gratuito e tá feito. Agora é só abrir o Filmora, escolher o efeito que eu baixei, arrastar e tá feito. Ah Filmora, como eu te amo cara. Os links vão estar tá aí nos comentários fixados e descrição e agora bora pro vídeo. Filmora, muito obrigado por patrocinar o canal de novo. Provavelmente você que caiu nesse vídeo deve conhecer o Games Edu, mas se tu viver numa caverninha e não o conhecer, basicamente o Games Edu é um canal aqui da plataforminha vermelha que faz vídeo de gameplay. Só pra vocês terem ideia, ele já tá aqui na plataforma há 10 anos e produzindo vídeos há 10 anos. Eu tô aqui 2 anos com o Tio Sam e acho mó tempo, imagina 10 anos produzindo, é tempo pra caraca. De lá pra cá o Edu ele construiu o um Império e hoje ele conta com mais de 10 milhões de inscritos, é muita gente. Os vídeos do Edu são totalmente Focados em humor, e é impossível Não se divertir assim dos vídeos Além claro que entre esses 10 anos de Youtube O cara simplesmente nunca se meteu Em alguma treta, e sempre aparentou Continuar sendo o mesmo que era Há 10 anos atrás, e isso se transformou Num ponto positivo muito grande para toda a imagem que ele construiu Porque todo mundo que conhece o Edu Ama o cara, e é por isso, saca Por ele continuar o mesmo e não Se meter em tretas e coisas do tipo Só que em 2021 a coisa ela foi diferente E o nome dele ficou envolvido em duas coisas Fake Exposed de Vítima de Strike Só que com calma a gente vai falar sobre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 que eu não vi ninguém falando. É que mais uma vez o Edu ele mostrou que não tá no YouTube pra treta e nem nada do tipo. E que ele tá onde ele tá porque o cara ele é simplesmente muito foda. Ele postou um vídeo meio triste botando a culpa do Strike no YouTube coisa do tipo. Mas depois de um dia no máximo ele soube que na verdade não tinha sido o YouTube o culpado. Mas sim um outro criador que deu o Strike nele por 3 segundos. E véi, o vídeo do Strike tava bombando. E tava explodindo o YouTube mano. Tava em primeiro no em alta, tava com muito... Interview. Tava com mais de um milhão de views em poucas horas e o Edu ele simplesmente apagou o vídeo porque isso estava tomando uma proporção imensa e um grupo imenso começou a distribuir ódio pela internet e ele não cultiva isso ele não apoia isso ele apagou o vídeo e postou na sua aba comunidade o seguinte. Fala pessoal, nunca uso essa aba Comunidade, mas vim avisar que meu último vídeo eu apaguei, pois foi mais pra avisar o pessoal e agradeço todo o apoio. O vídeo em questão que ele tá se referindo era o vídeo do Strike, que eu tinha dito, que tava no primeiro em alta, com mais de um milhão de views e etc. E ele ainda continuou dizendo. Estou reenviando o meu vídeo do Far Cry, que foi deletado sem a parte que deu problema. Se puderem assistir eu agradeço, falando do Strike eu não posso tirar, não vi como, pois o áudio pertence a pessoa do vídeo, e a pessoa basicamente tá chorando. Por míseros 3 segundos e mandou um strike de pura maldade. Mais tarde eu solto meu vídeo do Far Cry. Obrigado. Daí depois desse post eu comentei: O Edu é muito brabo. O vídeo tava em primeiro no em alto e o cara excluiu o vídeo porque só quis avisar o pessoal que gosta dele e não prejudicar ninguém. Edu, você tem meu respeito demais. O que é realmente muito foda pra mim. O Edu ele não quis farmar em cima de nada em nenhum momento. Ele só quis avisar o público dele o porquê ele excluiu o vídeo e o que tava acontecendo. Ele poderia muito bem fazer vídeos e mais vídeos vídeos para farmar sobre o assunto e se aproveitar da situação, só que novamente ele não quis se meter em polêmica. Ele não deixou isso óbvio para ninguém, mas é óbvio para mim, saca? E ninguém viu isso. O Edu, ele ainda respondeu o meu comentário com, foi mais para avisar o pessoal mesmo, e infelizmente não deu para resolver. O cara tem o direito dele, o áudio é dele, só tem aquela coisa chamada bom senso, porque eu usei 3 segundos e o cara meteu um strike por míseros segundos. E eu vou falar o que? Foda que o YouTube deleta meu vídeo todo por causa disso." E é aqui que eu apenas enalteço o cara, sabe? O Edu de primeiro momento achou que tinha sido o YouTube o culpado. E depois que percebeu que o motivo era outro criador, ele apagou o vídeo para evitar que a treta aumentasse. Porque sério, tava aumentando a níveis indescritíveis. E sem dizer pra ninguém, ele apagou pra evitar essa treta toda. O cara é muito foda, não tem como. Em nenhum momento ele precisou dizer isso pra ninguém. Só que ficou evidente que ele não queria se aproveitar da situação. Até porque como eu disse, nessa situação muita gente se aproveitou. Aproveitou. teve gente que fez 395 vídeos farmando sobre o assunto, fazendo baits atrás de baits e nem se importando realmente para a situação. E o Edu, de uma maneira bem discreta, ele evitou que o hate tomasse uma proporção maior, porque afinal ele só queria avisar para os seus inscritos o que realmente aconteceu e não prejudicar ou ferrar ninguém. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. O Edu, ele é um cara diferenciado, ele é um exemplo muito bom a ser seguido na plataforma. Infelizmente, eu não consegui seguir muito bem o exemplo dele não, até porque eu acabei me envolvendo em algumas brigas e cometi alguns erros, mas se eu fosse falar e recomendar alguém que seja realmente um exemplo pra alguém, é do Edu que eu falaria e é do Edu que eu tô falando, a chance do Edu ver esse vídeo aqui é bem baixa, mas caso ele veja, eu só queria dizer que ele de uma maneira inexplicável, ele é uma inspiração pra muita gente, e que ele continue exatamente dessa maneira, dando exemplo e sendo um exemplo muito positivo aqui da plataforma, e é isso, saca? É sobre isso que eu eu queria comentar um pouco sobre, porque eu não vi ninguém falando e eu queria muito enaltecer o que esse cara faz e o que esse cara fez. Os 10 milhões de inscritos não é à toa e é por coisas simples como essa de não querer se aproveitar de algo de alguma situação e não se meter em treta e não gostar de se meter em treta que ele tá onde tá e é tão amado pelo seu público. E é isso aí, o Edu é muito foda e eu só queria deixar isso claro e deixar isso aqui público pra todo mundo e é isso. <risos> pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram ou não, tá tudo bem, deixa aí embaixo nos comentários o porquê você não gostou, o porquê você gostou, um comentário sobre o vídeo, sei lá. E é isso aí, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais e também de entrar no meu servidor do Discord. Dito isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui, beijão.